Olá, eu sou a Maria do blog Globo com Maria e hoje vou-vos ensinar a fazer feats neon nas cores azul, vermelho e roxo. A primeira coisa que eu queria vos dizer é que vocês podem usar qualquer tipo de fotos, desde que tenham zonas mais claras, zonas intermédias e zonas mais escuras. Se vocês usarem uma foto muito escura ou uma foto muito clara, o mais provável é que a vossa foto se perca e fique só um bloco de cor das cores que vocês escolherem, por isso não é isso que nós queremos. Estas são as fotos que vamos usar hoje e como vocês veem são bastante diferentes umas das outras. Umas têm fontes quase brancos outras têm fontes muito escuros Elas funcionam e combinam completamente como um conjunto. Assim que nós as editarmos no PixArt, para vocês criarem este tipo de fotos vocês só precisam de ter alguma fonte de luz, pode ser o sol, pode ser um flash, pode ser uma lanterna, ou até vocês podem tirar fotos à luz, por exemplo, sinais de emergência ou algum sinal luminoso que vocês possam encontrar na alguma rua. As escolhas são imensas, por isso não se preocupem. Vamos então editar no PixArt. Vamos então abrir o PixArt e escolher uma foto para editar. Vamos clicar em efeitos, clicar em colors, clicar em inverter e eu vou usar para esta foto a opção super exposição de cores para dar o efeito que os nossos objetos foram iluminados por uma luz ultravioleta. Vamos experimentar uma nova foto, clicar em efeitos, em colors e vamos usar o mesmo efeito. Este efeito de inversão de cores funciona mesmo bem com fotos que têm zonas mais brancas que zonas escuras. Vamos agora para a última foto com a luz azul. Vou utilizar um retrato que já tem alguns desses tons azuis que eu quero, mas vamos retirar todas as outras cores e deixar apenas o azul. Vamos clicar em efeitos, em colors e como vocês veem, como é uma foto que tem mais cores escuras que claras, o efeito que utilizamos anteriormente já não funciona, por isso vamos utilizar outra técnica. Vamos clicar em efeitos, clicar em colors, clicar em colorir e vamos procurar um tom de azul. Agora vamos a efeitos, a colors e vamos aumentar a saturação no máximo para puxar todo o azul da foto. E agora vamos novamente a efeitos e a colors e vamos mudar a matiz para azul. Como o azul não está igual ao que queríamos, vamos agora ao VSCO CAM, vamos diminuir totalmente a temperatura para ficar ainda mais azul e adicionar mais 3 de shadow tint azul. E a primeira fila está completa. Vamos agora passar para os tons vermelhos. Vamos abrir o PixArt e escolher uma foto. Vamos a efeitos, clicamos em colors e clicamos em colorir. E vamos aumentar a quantidade até ficar com o tom vermelho que queremos. Vamos novamente a esses efeitos e vamos à saturação e vamos aumentar o máximo para o vermelho ficar mais vivo. Para a segunda foto vou usar um retrato. Vou a efeitos, vou a colors e vou colorir a vermelho. Agora vou clicar em ferramentas e vou ajustar para a foto ficar mais ao meu gosto com os vermelhos mais vivos e a foto ligeiramente mais escura. Como o meu retrato ficou mais escuro que a minha foto anterior vou reduzir nessa foto a exposição para ficar a condizer com esta foto nova que eu coloquei. Vamos então agora para a última foto vermelha vou agora utilizar uma foto mais branca por isso vou a efeitos, colors e como fizemos anteriormente nas fotos mais claras vou inverter Dessa forma os pretos ficam brancos e dá um ar mais fluorescente à foto. Agora só preciso mudar para a cor vermelha, por isso vou a efeitos, a colors, vou carregar em colorir e vou escolher a nossa cor. Agora é só ajustar para ficar bem com as fotos anteriores. Podem ajustar nas ferramentas do PixArt ou levá-la para o VSCOCAM e editar os contrastes lá. Como ela me parece bastante bem, vou agora para os fitos roxos. Vou a efeitos, a colors e vou simplesmente colorir para roxo. Vou aproveitar para ir às ferramentas, clicar em ajustar, para puxar ainda mais o roxo para a nossa foto. Para a próxima foto vou a efeitos, a colors e vou fazer exatamente o mesmo processo. Vou clicar em colorir e escolher o roxo e vou às ferramentas ajustar as cores. Como fizemos anteriormente, se as cores das duas fotos do nosso feed não combinarem, Podem sempre ir ao VSCO reduzir a exposição ou aumentar a saturação até que elas fiquem perfeitas uma ao lado da outra. Vamos agora para a última foto do nosso filho roxo. Vamos escolher a foto e desta vez vou escolher uma foto com mais brancos que cores escuras. O que vamos fazer é inverter esse branco para preto, como fizemos anteriormente e dar mais vibração às cores da foto. Por isso, vamos a efeitos, vamos a colors, vamos a inverter e agora vamos a efeitos novamente, vamos a colors e vamos clicar no matiz e escolher o roxo. Vamos passar a foto para ver se, qualquer, para ver se fica bem com as fotos anteriores. Como os brancos estão um bocado puxados, vamos reduzi-los. Por isso vamos a exposição e vamos diminuir a exposição. Vamos adicionar highlight Save no máximo e vamos adicionar highlight tint em magenta para os brancos ficarem com uma tonalidade um bocado mais roxa e já está. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, se tiverem pedidos para tutoriais, digam nos comentários e ontem passamos os 19 mil seguidores, no início do ano nós começamos com 3 mil e estamos a acabar o ano com quase 20 mil seguidores e acho que isso é fantástico. Muito obrigada por verem este vídeo e por seguirem -me o meu canal e vemos nos no próximo vídeo.